Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre as aspas. As aspas são um tipo de pontuação. Elas dão destaque a um termo ou a uma oração e elas sempre abrem e fecham. Ó, oh, vou fazer aqui para vocês. A gente consegue representar as aspas dessas maneiras. A gente vai ver algumas funções que as aspas têm. Ela pode destacar um texto ou um termo da oração para representar ironia, pode ser uma citação, pode representar gírias, mudança de significado no texto, ou títulos. Vamos ver essas tirinhas aqui. No primeiro quadrinho, tem uma mulher segurando uma camisa colorida. Dona Ruth, eu te dou um aumento se a senhora queimar acidentalmente essa camisa vaiana do meu marido. O acidentalmente está entre aspas. E a gente percebe que ela não quer que seja acidental, senão ela não estaria pedindo isso, né? Então, aqui, as aspas mudam o sentido da palavra acidentalmente, transformando em propositalmente, ou seja, o oposto. Na segunda historinha, Mãe, o nosso dicionário está desatualizado. Tem coisa que já mudou de significado. A palavra justiça, por exemplo. Além de ser a palavra que ele está lendo no dicionário, também é uma maneira de dar destaque a ela. Também se refere à palavra num contexto de metalinguagem. A palavra está escrita no dicionário e na frase ele está se referindo à própria palavra, justiça. Na terceira historinha, o pai diz ao filho: Quando está com aspas, pode ter um significado diferente ser uma ironia. Há amigos e amigos. Um bode com aspas talvez não seja exatamente um bode. Afinal, você é um bode ou uma ironia? E aqui no começo desse segundo exemplo, amigos está sendo usado com um tom de ironia. Também dá outro sentido à palavra, mas com a intenção de zombar do que está sendo falado. Quando a gente vê amigos entre aspas, a gente sabe que talvez sejam amigos traiçoeiros que não dá para confiar. E será que eu coloco as aspas antes ou depois da pontuação final da frase? Eu coloco antes, quando a pontuação não faz parte da citação. Por exemplo, na bandeira do Brasil ainda está escrito ordem e progresso? Toda essa frase é uma pergunta. Então, eu só coloco ordem e progresso entre aspas, que é o que estaria escrito na bandeira do Brasil. E o ponto de interrogação vai no final, depois das aspas. Eu coloco as aspas depois da pontuação final, quando essa pontuação pertence à citação. Por exemplo, penso, logo existo. A famosa frase de René Descartes foi muito importante para a filosofia. Penso, logo existo é uma frase completa, por isso as aspas terminam depois do ponto final. Resumindo, as aspas são uma pontuação e têm o objetivo de destacar um termo ou uma oração. As funções mais comuns dela são mudar o sentido do termo, às vezes usando ironia, fazer uma citação, usar ingírias e títulos. Ela vem antes da pontuação final da frase, quando essa não é uma citação, e ela vem depois, quando é, sua vez, que tal você ver quando que você usa uma palavra com um sentido diferente do habitual? Tenta também identificar nos textos que você lê qual a função das aspas naquele contexto. Bons estudos e até mais!